A engenharia é a arte de transformar o mundo com conhecimento e raciocínio aplicado. O espírito do fazer melhor da engenharia vem impactando nossa sociedade desde antes da invenção da rota. E no que depender da gente, vai continuar transformando sua vida e nossa sociedade. Em sua trajetória centenária, a escola de engenharia, ao invés de simplesmente acompanhar as mudanças, sempre buscou liderar as transformações. Seguindo esse espírito histórico, nos engajamos agora no projeto modernização dos eventos. Originado de uma integração entre universidades brasileiras e americanas, o projeto Modernização das Engenharias busca revolucionar e avançar a formação em engenharia do Brasil em linha com as novas diretrizes curriculares nacionais. E o ator principal de tudo isso está aqui, com a gente, na URBS, e é você. Com a participação e o engajamento de todos, conseguiremos mais trocas de experiências, currículos atualizados e inovadores e, o mais importante transformar o estudante em agente do conhecimento. O resultado é uma educação que desenvolve os engenheiros do século XXI com um currículo baseado em competências, com práticas pedagógicas inovadoras, sem perder a ênfase na qualidade e excelência técnica que fazem da Escola de Engenharia da URGS uma das melhores das Américas. Estamos começando a viver um momento histórico para a nossa Escola de Engenharia. Te convidamos a fazer parte da escrita dessa experiência. Além de continuar a formar grandes e competentes engenheiros, como estamos fazendo há 125 anos, queremos que nossa escola seja exemplo e inspiração por sua capacidade de se reinventar e de prover ambientes estimulantes e criativos. É um caminho de formação que nos permite pensar em formar um novo tipo de engenheiro. Desejamos que a escola de engenharia seja capaz de ser protagonista no processo de preparar profissionais mais completos. O um engenheiro que alie conhecimento, capacidade de liderança, raciocínio lógico, capacidade de inovação e empreendedorismo. Habilidades essenciais para que esses profissionais possam assumir protagonismo no século do conhecimento. Acompanhe nossas redes sociais, saiba mais e participe no projeto. Você faz parte dele.